beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo é, que eu quero conversar com você a respeito é, de canais de nicho, tá? E a importância disso e se você deve fazer um canal de nicho ou não, Beleza? É, mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito é, que você possa se inscrever, compartilhar com seus amigos e lógico como você vai gostar desse vídeo então que você possa dar o seu like tá bom é, lembrando também que o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto é, o pulo do ranqueamento de vídeos o pulo do gato é, vou deixar o link aqui ó, na descrição deste vídeo Pois tem muitas, muitas estratégias interessantes né? E realmente ele mostra o grande segredo Para você ranquear seus vídeos nas primeiras posições Tá ok? É, então, é, ranqueamento de vídeos, o pulo do gato do Erivelto, Beleza? Seguinte, é, hoje eu quero falar para você a respeito é, de um tema bastante interessante que são os canais de nicho, tá? O que são canais de nicho? Por exemplo, quando você escolhe um nicho, né? É, então, por exemplo, se você for falar sobre artesanato, por exemplo, tá? Mas é, existem alguns sub nichos do nicho de artesanato que é um é bem grande ele então o tema artesanato ele é um tema amplo né é como o tema saúde por exemplo né? então dentro do tema artesanato nós temos é, é, nós vamos ter crochê nós vamos ter é, como fazer embalagens nós vamos ter ranhuras é, existem vários tipos tá, de artesanatos e é muito legal você, você esplanar, por exemplo, o nicho, por exemplo, de crochê, né? O nicho de crochê você pode fazer vídeos sobre crochê, né? Que acaba sendo um tema específico né, e que vai fazer com que o youtube é, entenda que o seu nicho, né, é o tema do seu canal é crochê né. isso vai fazer é, uma, uma grande diferença pois na hora que as pessoas procurarem o tema crochê né, é muito provavelmente os seus, os seus vídeos, ou o seu vídeo, aquele que tiver melhor, ranqueado Vai aparecer no volume de buscas do YouTube, tá? Porque as pessoas, elas, elas procuram, tá? Elas têm a necessidade de procura Então, por exemplo, crochê né? Muito provavelmente, se o seu, o seu vídeo for um vídeo bacana Que tenha... É uma imagem legal, que tenha um tema legal que é, seja bastante é, as pessoas gostem do seu conteúdo, do seu vídeo, né, gostem ali do seu canal. Então isso, se você tiver dentro dessas expectativas, muito provavelmente o, o seu vídeo né, deste canal de crochê ou os seus vídeos, eles vão ficar muito bem ranqueados é, pelas palavras-chave procuradas né? por isso que é importante você ter um bom conjunto de tags tá? porque é isso que vai fazer a, é, é, com que os seus vídeos sejam encontrados né? e isso eu já falei isso sobre conjunto de tags e boa descrição e bom título se você é, entrar no canal e ver você vai encontrar esses vídeos mas de qualquer forma eu vou deixar os cards aqui em cima é, então é bastante interessante então assim que se faz um canal de nicho tá Espec seja o mais específico possível não queira fazer é, três quatro, quatro coisas dentro do seu canal, não, se o seu canal é de crochê, faça somente crochê se ele é, é emagrecer, trabalhe somente emagrecer se ele é, é fitness, trabalhe somente fitness né? é, ajude o robô do youtube, que o robô do youtube vai ajudar você a ser encontrado, tá bom? espero aí que tenha sido esclarecedor esse vídeo sobre é, canais de nicho tá? Nós vamos falar mais à frente sobre canais review, que é uma outra coisa, beleza? Então é isso aí, se você gostou, dá seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá? E lembrando, curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato, o link ó, tá na descrição, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até mais!